E aí galera, eu sou o e a mais um vídeo aqui no canal. Mas mano, vocês notaram uma diferença? Notaram? Notaram? Eu corto o cabelo, mano, tipo eu vou com um amigo, velho era a pior coisa que existe no face da Terra Mas eu não sei que tipo que eu corto o cabelo mano Não sei mesmo, ou eu deixo de esquecer ou eu deixo de crescer É isso mesmo, até porque eu não sou acostumado com cabelo curto véio. E tipo, sempre quando a gente chega no cabeloreiro Particularmente eu chego Eu já fico meio tá ligado Porque a gente sempre tem que conversar com o cortador tá ligado? É tipo isso mesmo, e se eu pedir um o corte mesmo de antes Ele vai cortar diferente Não vai fazer diferença, ele vai cortar diferente mesmo Porque é dá, da... Até porque é da última vez que eu cortei o Meu cabelo ficou tipo assim ó Assim Escruto, mano. Tipo, todos os cortes de cabelo que você faz, tipo, ele não fica bom. De jeito nenhum, ele não fica bom. E você sempre tem que falar pro cortador que ficou bom, tá ligado? Aí, moleque, terminei. E aí, o que você achou do corte? Eu gostei bastante. É. Também, cara, eu tô muito puto com o YouTube, por causa que, tipo, ele que cortou a minha monetiza. três vídeos. Ele cortou três vídeos da monetização dos três vídeos. Eu fiquei muito bravo, mano. Né? Na moral, eu não falei nada, eu não falei. Mano, eu li todas as diretrizes do YouTube. Eu, tipo, eu não falei nada, só as duas coisas. Só faltou o Feminine Fern, mas tipo, eu não falei tanto assim, eu sou censureosa os bagulho, tá ligado? Mano, eu vou falar que eu odeio o carnaval, velho. odeio muito! Nada contra alguém que gosta de carnaval, alguma coisa assim, mas tipo, eu odeio por causa de, tipo, Eu não sei mano, ficar com um monte de gente assim, tipo, na rua assim, bebendo vinho, cachaça, sei lá Vivendo a pessoa, tá ligado? Que nem tem como um beber Cara, minha escola deu férias pra mim Eu só fiquei dormindo, alguma coisa assim. Aí eu só vi lá no Facebook, tá ligado? Oi, prima, curti o carnaval Curti sim, amiga Meu carnaval foi muito legal E assim, é foda, amiga Meu Deus do céu, mano Vocês é são é muito foda Eu tô lá, tipo, no vácuo, tá ligado? Não tô fazendo nada no carnaval E sempre depois do carnaval, etc E cara, eu achei um... Mano, eu achei 40 mil Eu é, não sei como É camisa Aí assim, eu achei 40 mil camisinha no meu, no meu terreno 40 mil Mano, eu, eu não, eu não tô entendendo, eu não tô, mano, eu embora carnaval, Eu tenho que gravar o um vídeo, né, galera? Vamos embora não, cara Mano, bagulho é muito não, velho. E é isso, por isso que eu odeio o carnaval, porque muitas pessoas começam a encher o saco, falando de uma coisa, ai ah, você compra o carnaval. Mano, eu fiquei em casa o dia todo, acho que até vai viajar, eu só fiquei em casa gravando vídeo pro YouTube. Cara, tem então uma vez tipo, eu tava no carnaval, não, eu, não, não tecnicamente eu tava no carnaval, mas enfim. Cara, uma coisa estranha do carnaval, não tipo, estranha, mas só que tipo, veio um, um bondinho assim e tem um cara cantando lá no meio, tá ligado? Mas é estranho, mano, as músicas que ele canta Não que estranho, mas só que as letras ficam, tipo, de boa, normal, as letras ficam normal. Mas só que, tipo, é. O, a trilha sonora, o fundo do, do, da música não tem nada a ver. O.. Vai malandra é tipo essa música aí, esse cara que eu trabalho malandra É tipo, a trilha sonora é tipo Tá, tá, tá, os caras, mano, não tinha nada a ver É tipo isso, mano Não sei quem que diverte com aquela merda Tipo, tem gente que se perde, mano, quando os caras estão no ouvido, tá ligado? Tem gente que se perde e tipo, o guri vai lá até cima e fala oh, Nossa, eu tô perdido Gente, alguém é o pai desse menino aqui, mano? Guri Mano, não, isso é um monstro. <risos> Brincadeira, velho. cantor tava, tipo, foda-se menino Só que é tipo, é cantar e já era, tá ligado? Mas é tipo isso, mano. Tem então, uma vez que deu diarreia quando tava no carnaval. Deu muito diarreia. E tipo, você tem que ir no banheiro químico ou público. Eu não sei qual que é os banheiros que tem lá, velho. tipo, aqueles banheiros toma merda, mano. Que pega o cu, estrega na parede, tem gente que faz aquelas, aquelas coisas lá na, na Porque é carnaval, né? Então aí que eu. Mais medo mano. mano, quando você tá com diarreia no carnaval, você tá vai no banheiro químico, né, essas coisas, você tem que soltar tipo um pouquinho em pouquinho. Porque se você soltar, se você tiver com diarreia e soltar tudo, mano, vai vir uma, tipo, uma cachoeira, mano, vai vir tipo. Essa é isso aí, Carmel. Tipo, vai soltar tudo de uma vez, mano. Será que é banheiro público ou químico, alguma coisinha assim, que vem naquelas caixinhas azul, tá ligado? As bosses que tem lá embaixo, Respira e vai pro seu cu, mano. Aí que você fica tipo, caralho, mano, eu sou eu segurar uma diarreia mano, como que eu vou segurar um... Vocês entenderam, eu não posso falar porque é a Fêmea, fêmea esse vídeo e depois quando passa a diarreia, é muito estranho cara Então você vai começar a ter coceiro no cu, velho E tipo meus amigos falam que coceiro no cu é muito bom, meu deus mano Mano, é... sei lá mesmo, sei mano Você vai coçar o cu e a pessoa fala que é muito bom velho, eu não entendo a pessoa mesmo Você vai lá estar conversando com a pessoa, tá ligado? Aí é você distrai ela só pra coçar o cu mano Mano, quem que faz isso, mano? Eu, eu assim, cara, eu tô precisando de dinheiro, sabe? E, cara, na moral, mano, eu dinheiro. E é isso, cara. Se você prestar, ó, dois reais, e, sei lá. Olha, tem um aviãozinho ali, velho. Cadê? Cadê? Cadê? Onde? Onde? Não, tem nada, velho. Não tem nada. Ah. Então, como eu tava falando, é muito escroto isso, véio. Tipo, meus amigos são muito escroto, velho. Porque, tipo, eles conseguem. Eles coçam o cu delicadamente mano sabe a rodelinha da bunda eu tenho que falar bunda porque tipo, agora eu vi que era a palavra dos... sabe bem na rodelinha da bunda, mano, os caras ficam coçando meio assim ó, em volta, tá ligado coçando, mano mano, eu acho muito do jeito velho porque tipo, eu não sei velho automaticamente o cara vai lá e cheira não que feito isso, mas automaticamente é tipo meu amigo, velho. Ele vai, ele vai apagar alguma coisa com borracha, depois ele cheia depois já era, mano. Desculpa pelo vídeo muito curto, é por causa que eu tô na poeria tem que fazer provas, coisa tem algumas coisas, e é isso, mano. Na próxima semana vai ter vídeos legais, tipo, tipo nada, tá ligado? Vai ter vídeos legais, tipo, se você veio aqui nesse canal, tipo, você é inscrito desde o livro de Gravity Falls. Então eu vou trazer, na próxima semana eu vou trazer esse vídeo de weird, false, que vocês queriam e é isso. As gameplays que vocês estão perguntando muito, assim, as gameplays Cara, eu, eu vou trazer, eu vou terminar todas as minhas séries e tipo, talvez eu traça um gameplay tipo Fortnite Ou alguma coisa, eu, talvez, Vou então Terminar o Cuphead, mano, que é uma das coisas que vocês mais pedem. E é isso, mano. Muito obrigado por esse vídeo e eu te vejo na próxima semana. Também mais vídeo. E deixa o seu like, mano. Deixa o seu like aqui pra, pro o YouTube saber que vocês estão gostando do meu vídeo. E é isso. Muito obrigado por esse vídeo. Eu na próxima semana. Que esse vídeo seja muito, né? Falou e tchau! <tos> Tá chorando, na moral. É Fiz monitor três vídeos meu.